Ah, eu não troco essa vida no campo por nada. Foi aqui que eu nasci, cresci, criei meus filhos, mas nem sempre foi assim tão fácil. No meu tempo, as coisas eram bem diferentes. Tudo que a gente ia comprar ou vender, precisava andar bastante. E Já andei em muita estrada de chão para fazer negócio. Naquele tempo, para fechar um negócio, tinha que ter olho no olho, né? Aquele aperto de mão bem firme. Sem falar das vezes que eu fiquei fora de casa. Já perdi as contas. Com Buscar Rural, comprar e vender ficou muito mais fácil. Buscar Rural é a primeira plataforma completa do mundo agro que conecta compradores e vendedores 100% rural. É uma ferramenta onde você anuncia seu produto ou serviço para milhares de pessoas, onde também encontra tudo o que precisa para a sua propriedade, tudo isso na palma da sua mão. Ah, é bom demais, né? Toda essa tecnologia ajuda muito a gente aqui no campo. O agro está presente em tudo. Está na cidade, nos restaurantes e aí na sua casa. Essa é a nossa homenagem para milhares de produtores como o Senhor José, que enfrentaram as dificuldades das distâncias no campo, mas que nunca desistiram. Nosso muito obrigado. Buscar Rural. Mais próximo de você.